Mostrar para você que está procurando imóvel, que está indo de plantão em plantão, falando com o corretor, muitas vezes você pode estar encontrando ali o corretor que está justamente para te ajudar, para te orientar, para te fornecer a melhor oportunidade e muitas vezes você deixa essa oportunidade passar justamente por ter um preconceito. Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis, sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a investir melhor o seu dinheiro na compra do imóvel ser aprovado pelo financiamento. O assunto do vídeo de hoje é justamente para mostrar para você o que está acontecendo com o mercado imobiliário, o que vai acontecer é uma previsão por tudo aquilo que eu venho estudando dentro do mercado, eu fiz aqui no meu computador, eu, eu, eu programei aqui algumas, algumas páginas e alguns estudos que eu quero mostrar para você que está procurando imóvel e se realmente quem está te apresentando, qual o imóvel que você tem, quais são as previsões, se é bom ou ruim, não especificamente o imóvel, mas a oportunidade que você está tendo, questão de valor e questão também de juros e de financiamento. Então para você entender melhor o assunto do vídeo de hoje, eu vou te chamar para a tela do meu computador. Eu vou gravar aqui, né, mostrando para você, para que você possa pegar um pouquinho a ideia e quem sabe aproveitar algumas oportunidades que estão aparecendo para você e por algum problema, ou por algum desconhecimento, ou por algum preconceito, você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida na compra do imóvel. Então vamos para a tela do meu computador, que eu quero mostrar essas informações para você. Então gente, nós já estamos aqui na, na tela do meu computador, para que vocês possam entender um pouquinho o que aconteceu com o mercado, e pelo o que aconteceu no passado, o que estamos passando, e o que vai acontecer para o futuro, para que vocês possam tirar... As conclusões de vocês mesmos Eu recebi aqui algumas informações no meu canal De pessoas falando que, que não vai aumentar Eu vejo outros canais falando que juros vai baixar, que vai subir Que o preço do imóvel é, vai baixar ou vai subir Mas puramente por especulação, por achar então, Eu quero mostrar para vocês com as fontes que eu tenho Que eu pesquisei Para que vocês possam tirar as conclusões de vocês Eu vou mudar a tela aqui no meu programinha Transição e é essa tela aqui que nós vamos ver agora. Essa matéria aqui que eu busquei na economia UOL, na página da UOL mesmo, né é uma matéria de no 2009, tá? 2009, ou seja, é... o que, que aconteceu no ano de 2009? Para quem está comprando, eu vou colocar eu também aqui na tela para vocês me verem, para a gente poder falar melhor, eu vou ficar aqui no cantinho para a gente poder conversar. Vamos lá o que aconteceu em 2009 foi em 2008 perdão né em 2008 para quem está comprando imóvel sabe que houve uma crise né nos Estados Unidos e depois desse ano depois desse ano para melhorar o mercado é, é, o mercado em si a economia no Brasil houve muitas é, situações né como o governo implementou uma delas foi em 2000 aqui ó tá dizendo que o ano de 2009 foi criado realmente o programa Minha Casa Minha Vida, né contra a crise de 2008, a falta de moradia. Então o governo, né, então, o então presidente Lula, é, começou a, a, a injetar dinheiro na, na economia e tem um, um ponto aqui que diz assim, ó, a crise financeira que atingiu os Estados Unidos em 2008 gerou uma preocupação sobre o que ia acontecer na oferta de crédito no Brasil. Sempre envolve a questão de crédito, afirmou o pesquisador. Então eu vou deixar essas fontes aqui para que vocês possam depois, é, clicar e ler com mais calma, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? foi só simplesmente uma pesquisa, porque nós começamos o ano de 2009 num ano muito bom no mercado imobiliário, que foi um ano pós-crise. É isso que eu quero deixar bem, bem frisado aqui para vocês, um ano pós-crise 2008. O que, que aconteceu nos próximos anos? Foi os anos dourados no mercado imobiliário. Então eu venho aqui com uma matéria é, deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui, tá tá sim, legal, tá funcionando o sistema, juros médios dos bancos caem mais do que a taxa Selic em 2009, ou seja, para injetar dinheiro na economia e para haver uma movimentação, o um banco obviamente, que existe a baixa dos juros para o crédito ficar mais acessível e as pessoas comprarem mais, isso aumenta a demanda, isso nós estamos falando não do mercado em, em si, eu vou focar no mercado imobiliário, que é o mercado no qual eu atuo, tá? Então se você olhar aqui, ó, dia 27 de 5 de 2009, eu peguei a matéria e a gente tá vendo justamente o que está acontecendo para um ano que tinha tudo para melhorar. E por já ter passado, nós sabemos que o ano 2009, o ano de 2010, tá aqui, ó, o ano de 2010, um do dois, bancos prevêm juros estáveis para o crédito imobiliário em 2010. Então, mas... É favorável ao crédito para que as pessoas possam comprar os seus imóveis, Dois, mas eu vou pular aqui 2011, 2012 eu venho aqui, ó. caixa reduz em 21% juros para o financiamento imobiliário, 2012 nós estamos passando, né? 2013 nós viemos também aqui, ó. assim o juro médio de empréstimos para a compra da casa própria ficou em 7.3%, que matéria é essa? Em 2013 nós estamos falando, isso aqui foi uma matéria de 19 de agosto de 2019, mas se referindo ao que aconteceu em 2013, por isso que eu trouxe aqui para você e aqui mostra algumas outras matérias, tá bom? Bom, 2014, vamos pular aqui para 2014, 2015, Caixa encarece o financiamento de novo, vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. 2009, 2010, 2011, 2012. Deixa eu voltar a tela aqui para a gente poder falar de frente, que fica melhor para a gente poder conversar. Então lá, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Nós tivemos um ano dourado no mercado imobiliário, onde os juros não eram juros baixos, eram juros estáveis. Eu fiz uma, um outro estudo, onde eu vou fazer um, vou, vou colocar um vídeo. Com mais detalhamento, tá? Que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Que é justamente sobre isso aqui, tá? É, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora Porque isso aqui é um vídeo, é um próximo vídeo que eu estou gravando Onde eu vou mandar apenas para algumas pessoas que quiserem assistir esse vídeo Porque vai ser um vídeo um pouco aí, de em torno de 15 a 20, 25 minutos onde eu detalhe um pouco mais. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever. Bom, então assim, 2009, 2010, 12, 13 foi o ano dourado do mercado imobiliário. Se você analisar e buscar informações naquele, naquele período, foi o ano que o mercado imobiliário mais cresceu, né, e os valores dos imóveis realmente ficaram super é, valorizados, aumentaram bastante bastante. E os juros, o que que aconteceu nesse período para que isso acontecesse? Ele baixou. Quando passa essa essa fase aí de pós-crise, né? O que que começa a acontecer novamente com a taxa de juros? Então, analisando e trazendo para o presente, nós estávamos passando aí, entramos em 2014, 15, 16, 17 e 18. Cinco anos também, mercado imobiliário ele é cíclico, em uma fase terrível para o mercado imobiliário. Tá? Onde aconteceu o quê? A crise. Né? Então, muitas empresas saíram do mercado, muitas empresas quebraram. já daí eu não vou citar nome de empresas aqui, porque eu não quero ter problema. Muitas empresas recuaram. Aqui em Curitiba, várias empresas saíram, acredito que na tua cidade também. Então, é, no momento de crise, muitos incorporadores e construtores não fazem previsões -pre para lançamentos e nem lançam, porque sabem que muitas pessoas vão, não vão poder comprar. E automaticamente quando existe uma queda de, da taxa de juros no momento auge lá, para que o crédito também não está tendo muita procura, quando tem muita demanda, volta a subir. Então eu quero mostrar para você aqui, ó, vamos voltar novamente para a minha tela do computador, que eu quero mostrar para você justamente... A partir de 2015, 14, quando nós começamos a entrar no momento de subida. Caixa encarece financiamento de novo. Veja altas, é, altas desde 2014. Isso foi 2014, dois, 2014, 2015. 2015, começa aqui, caixa eleva o juros, está vendo aqui, ó. Para vocês não acharem com o que eu estou falando, o que eu estou falando é apenas da minha cabeça, uma previsão, porque eu sou corretor e quero vender. Né? E linkando com o que eu falei no início do vídeo, dizendo que muitas vezes você está na frente de uma oportunidade e quando o corretor diz para você assim, olha moço, eu tenho aqui uma informação excelente, este imóvel está com preço legal e você fala assim, não, isso daí vai cair, vai baixar, os juros vai baixar sem ter esta informação é, de dados, de estatísticas, tá bom? Então, em 2015, que foi o um momento de crise, a Caixa elevou o, mo o momento, né? Saímos do tempo auge e começou a subir, a Caixa começou a levantar régua. Por que que os bancos começam a levantar régua é, em momento de crise? Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar passando aqui em cima, a régua sobe porque a, o risco dos trabalhadores perderem empregos, é, de, de, de tomar uma inadimplência, o banco tomar uma inadimplência, é grande. Então ele começa a subir a régua de exigir mais daquela pessoa que quer o crédito, justamente para selecionar as pessoas que têm renda melhor, que têm uma estabilidade melhor. E as pessoas que tiveram aí carteira de assinada de, cortada pela metade, as pessoas que tiveram empregos, ficaram desempregadas, então essas pessoas acabam não conseguindo pegar o crédito. Então ela tem que subir também um pouquinho os juros para que nem todas as pessoas... Isso é, uma, é, uma, é uma, uma das consequências, não é a consequência para que os juros suba, tá? Eu estou dando uma ideia um pouco leiga aqui no mercado imobiliário. Agora, aí vem 2016, se eu não me engano. Perdão, eu não botei 2016 porque nós paramos aqui 2016, 17, 18, que foi uma o um momento que a gente chegou no fundo do poço e entrou 2019 né e 2019 a gente começou a ter uma uma uma melhor é, visão do mercado imobiliário né uma visão melhor do mercado imobiliário onde veja o que que aconteceu em 2019 várias empresas isso eu isso eu vou falar no vídeo que eu fiz com mais detalhe várias vários bancos criaram aí 2018 e 2019 opções de financiamento, como financiamento com taxa de juros fixas, é, fixa, financiamento pelo IPCA, Banco do Brasil acompanhou, juros caindo. Então, nós começamos ainda a ter uma baixa dos juros para que o mercado imobiliário comece a subir. Então, 2019 para 2020, tudo estava muito bom para que tudo pudesse subir. E entrou aí o quê? Não vou citar o nome, porque eu não quero que o meu vídeo seja... É, seja prejudicado aí no, no, no YouTube, mas você sabe que nós estamos passando hoje é, devido a essa crise de saúde, né? E deu uma travada, então algumas empresas deram uma recuada nos lançamentos e tudo que está previsto para 2020, estava previsto para 2020, está sendo é represado para 2021 e 2022. Então o que, que nós temos na mão? Nós temos uma baixa de juros ainda, ou seja, nós temos aí os bancos com juros, poxa, em 7%, acabamos de fazer um financiamento, se eu não me engano, ó, não sei quem me disse que fechou um financiamento pelo Santander, o Itaú, não sei, 7.2, 7.3, a Caixa tem juros muito bons, você tem opção de PCA e os juros estão baixos, mas nós estamos passando por uma crise de saúde, onde nem todas as pessoas tem a possibilidade de comprar e as que tem aí entra você tá vendo a possibilidade de comprar mas você está protelando esperando isso tudo passar para você poder comprar né e você já está com um corretor que acha que ele está querendo ganhar o teu dinheiro é, é vender para você e muitos deles pode ser que seja é, dessa forma e por isso que eu fiz um vídeo que eu já avisei mostrando para como você ter um bom corretor de imóveis para que você não perca essas oportunidades e você consegue é, perceber que se você esperar um pouco mais até o final do ano, início de 2021, pelos estudos de 2009, 2010, 2011, 2012, o que vai acontecer é uma ascensão aí do mercado imobiliário. Tá? Eu tenho visto várias pessoas chegando para comprar imóveis comerciais, para expandir as suas empresas hoje, já não encontram na região. Eu tenho algumas oportunidades na região que muitos empreendedores e muitos empresários acham que é mentira, que não, que, que vai, é melhor esperar, o preço está muito alto, ainda vai baixar. E aí, o que está acontecendo hoje das pessoas vir procurar imóvel e não encontrar o que tinha há 4 anos atrás, vai acontecer daqui a 2 anos. A oportunidade que nós estamos hoje não vai ser a mesma do que aqui daqui em 2021 e 2022. Deu para entender? Eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande, nós já estamos aí chegando a 15 minutos, passamos aí de 15 minutos, eu vou parar por aqui e para que você possa ter uma ideia, se você entendeu o que eu quis dizer aqui, se é ou não uma oportunidade, se é bom ou não comprar, escreve aqui embaixo para mim, você acha que é a oportunidade de comprar o um imóvel agora, ou você acha que ainda você pode esperar um pouquinho, porque os juros vão, vão baixar, os, o valor do imóvel está muito alto ainda, vai existir novas oportunidades, quero ouvir a tua opinião, escreve aqui embaixo para mim, eu estou te esperando, eu agradeço muito a sua audiência e vejo você no próximo vídeo, tchau, até mais.